Olá, José, boa noite. Um abraço para você e para todos os nossos amigos paraibanos do QTV Brasil, do programa Ponto Final. Estamos falando aqui nos estúdios do Canal Mais Brasil, na cidade de Frutal, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Muito bem. Na semana que passou, aconteceu uma reunião no Sindicato Rural aqui de Frutal, onde os fazendeiros e os agricultores estão pedindo socorro, porque o número de assaltos que tem ocorrido na zona rural, na agricultura, é muito grande. E isso tem preocupado muito os fazendeiros. Então eles estiveram juntamente com o presidente do sindicato da cidade de Frutal, senhor Nivaldo Pacheco, para realizar esta reunião, para achar um meio para se fazer o combate ao crime, que na verdade é um crime organizado, a situação não é boa. Nós estivemos presentes, cobrimos a matéria e nós conversamos lá com o subtenente Torres, ele que faz parte da segurança externa da usina Serradão. A usina Serradão, como sempre, fazendo a sua parte, dando a sua contribuição e desta vez para os produtores, para os fazendeiros da, do município de Frutal. E o nosso querido subtenente, Sargento Torres, fala com a gente. Na verdade é um anseio de segurança muito grande que está ocorrendo na, na zona rural, né? Antes é uma região que era tranquila, agora está assim, um pouco insegura, mas a gente, na medida do possível, vai dando, trazendo a, a, a essa população a segurança necessária. Então eu estou representando hoje a usina Serradão, né, e ele se preocupa muito com esse público, né, um público que são nossos vizinhos, que são nossos fornecedores, e há uma preocupação grande na, na, nessa área de segurança, com todos, não só da usina, mas com todos a população limítrofe e vizinhos nossos. Essa primeira reunião, o que você achou? Olha, não pode ficar somente em reuniões, senão vai se tornar reunites. São pontos, poucos pontos, mas são estratégicos. Principalmente no que tange à informação que vai chegar para a polícia. É, eu falo isso com experiência própria, que em muitos casos que eu se envolvi na usina Ferradão, na, na localização de equipamentos e tratores furtados e roubados, foi com a utilização de câmeras, câmeras de terceiros, né? O, trouxeram hoje aqui uma, uma proposta de criar um, um olho vivo rural, que é muito válido, é, basta agora chamarmos também a, a essa responsabilidade das, das autoridades. Também esteve presente o sargento Ricardo Rosa, ele que é integrante da Patrulha Rural do município de Frutal, também falou sobre a importância dessa reunião. É uma preocupação... É tanto dos produtores quanto da Polícia Militar, é, evitar e prevenir e os crimes e os delitos que, que estão ocorrendo na área rural. E a respeito dessa reunião é, realizada aqui pelos produtores rurais, principalmente da região do Douradinho, que esteve aqui presente, é importante porque eles vão é, se reunir em, em favor de toda, ali, toda a região de do Douradinho, né? Então, eles trouxeram a ideia e a gente aqui está no intuito de orientar é, a eles é, na prevenção do crime, na prevenção do delito, para não é, evitar o máximo possível a serem vítimas né, de roubo e furto na zona rural. Então, aqui nós contamos comigo, o sargento Ricardo, é, o soldado Constantin e o soldado Toledo, é, foi uma reunião muito proveitosa é, Vários produtores rurais Aqui compareceram E vamos ver se o projeto que eles têm em mente é, Vai se concretizar O senhor Adário da Mata Também falou com a nossa reportagem E falou do projeto O qual ele ficou responsável ah, Foi bastante satisfatório Eu acredito que com o apoio do sindicato A nossa causa vai ter muito mais peso Perante a, as autoridades na, Numa próxima reunião né? E essa... Essa reunião foi mais para poder montar um plano de trabalho, né? montar um projeto né? um pouco mais estruturado. A minha vontade é que a gente tenha um olho vivo rural na cidade de Frutal, né? com monitoramento em tempo real pela polícia militar, para dar mais segurança no campo. Me fala uma coisa, como é que você vê hoje os assaltos acontecendo aqui na zona rural de Frutal? Cada dia mais perto da propriedade da gente. Né? Nós temos conhecimento de vizinhos, de amigos que já foram vítimas. Né, os prejuízos são incalculáveis, né, o, a bandidagem está migrando por campo, é, pela falta de, sensação né, de, de, de falta de segurança. Eles sabem que lá eles vão ter um porto seguro para poder cometer seus delitos. Rodário, existe aí um ponto de que a estatística do Brasil de que o número de assaltos em algumas regiões é, da agricultura... É, é, é, é, baixar. Por quê? Porque os produtores estão usando armas, comprando armas legais. Seria também um, um objetivo bacana para isso? O que você acha? Com certeza, com certeza. É, o, o produtor estando armado, né, é, ele vai estar tá melhor prevenido na sua propriedade, né? ele vai ser um fator surpresa para o bandido e o bandido sabendo que na propriedade tem arma, ele vai buscar uma propriedade que não tenha. É, o objetivo da gente montar um projeto aqui é tocar essa bandidagem para fora de, de frutal, para nós termos um pouquinho mais de segurança. E na verdade essas armas, elas têm que ser legalizadas? Armas legais, armas legais. Né? Então o produtor tem que tirar CR, passar por teste psicológico, né? tem que passar por prova de tiro, tem todos os trâmites legais para ele ter uma arma legalizada. Arma de produtor não é porte, né? ele vai ter a posse, simplesmente. Aí, José, as informações que nós trouxemos com os agricultores do município de Frutal, preocupadíssimo com o número de assaltos que vem ocorrendo nesse município, e então, por que não também no Triângulo Mineiro, tá certo? Um beijo no coração, amanhã a gente volta com novas informações.